Estamos aqui na sede Lagoa para dar prosseguimento ao nosso novo quadro Esportes no Clube. Hoje entrevistaremos a professora Luana de vôlei e ela vai contar para a gente um pouquinho mais sobre esse esporte e sua profissão. Vem com a gente! Oi Luana, tudo bem? Tudo bem, Isabela. Animado para dar essa entrevista hoje para vocês, falar um pouquinho sobre o vôlei, como é que funciona no clube animar a galera para vir jogar, né? Ah, que bom, então vamos lá. Ao longo da sua carreira, qual foi o momento mais desafiador para você? Ah, eu acho que o início, né? O início é sempre mais desafiador. Você precisa primeiro ganhar confiança do público, as pessoas conhecerem, entenderem que você tem de vôlei, acharem o seu trabalho bom. Então eu acredito, assim, que o início da carreira, o iniciozinho, é sempre o mais desafiador. Uhum. É, e assim, para quem quer começar a praticar vôlei agora, tem alguma coisa que você, assim, uma sugestão que você acha que a pessoa precisa? Uhum. É, o vôlei é um esporte que depende muito de técnica. Então muitas pessoas acabam desistindo porque ficam desestimuladas no início. Uhum. A minha dica é, se divirta, na verdade. Primeiro, vai para se divertir, pra praticar um esporte. A técnica ela vai vindo aos poucos, tem que ter um pouquinho mais de paciência para que o jogo de vôlei em si saia. Mas não desistir, realmente assim. E para se divertir, que aos poucos você, quando você menos espera, já está jogando vôlei. E tem alguma diferença do método que você ensina para adulto e para criança? Ou não? É, na verdade, os objetivos são diferentes. né? É, quando a gente trabalha com criança, a gente está pensando em desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor, cognitivo. Então a gente trabalha mais com atividades lúdicas. Uhum. E, e o esporte acaba sendo mais um meio do que uma finalidade. Quando a gente está trabalhando com adulto, se não for desempenho, a gente também está pensando mais em saúde. Então, a gente está pensando mais em atividades prazerosa cada um, cada um tem sua especificidade, né? Uhum. É, você teve algum aluno que a trajetória no esporte te marcou mais? Olha, é... Algumas atletas que eu já treinei, hoje, são profissionais. Ah, que legal. Então, isso é, acaba me marcando, né? Por perceber a trajetória, a evolução, enfim, não saber muito da técnica e, e aí ver esse passo a passo tanto é, técnico, ponto físico, ponto psicológico, e hoje está competindo é, competições nacionais, internacionais, enfim, isso me marca. Isso é bem legal, você é bem jovem ainda pois para é, já é ter isso. essa experiência. Na sua opinião, qual o maior impacto da pandemia no esporte? Então, é, mesmo que a gente tenha se adaptado, as pessoas tenham se adaptado e passado exercícios de forma online, fazendo com que as pessoas se mantivessem de alguma forma ativa, é, o esporte, principalmente coletivo, como é o vôlei, né, tem essa questão social, tem a questão do vínculo, do afeto. E eu acho que isso foi o que se perdeu mais assim durante a pandemia. O que o, o esporte proporciona nesse sentido mais é, afetivo, mais social, que é de extrema importância para todo ser humano, desde criança até adulto. Verdade. Né? Mas aí então as pessoas estavam praticando de casa? Isso, a gente passou alguns desafios, alguns exercícios de forma online, a gente fez alguns vídeos, algumas brincadeiras, e... E aí, tentando sempre interagir, fazendo com que as pessoas se mantivessem ativas, pelo menos, fisicamente. Né? Uhum. Então tá bom. Obrigada, Luana, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Por hoje é só. Não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo e mostrar para todos os seus amigos que gostam de esporte ou que precisam daquele empurrãozinho para poder começar a praticar. Até a próxima!